E aí galera, estou aqui para mais um vídeo e... Ah, e uma coisa, agora eu tô vendo meu mouse, tá? É, eu tinha vi... eu vi um... Eu pesquisei, para tentar entender porque que eu não tava vendo. E eu já ia tentar fazer, né, porque eu tinha pesquisado. Só que quando eu entrei aqui, já tava funcionando, tá ligado? Na tela de menu lá do modpack. Então, eu não sei. Isso é uma galinha? Tá, eu... Não sei o que eu vou fazer, já amanteceu muito rápido. Não, acho que já tá amanhecendo, na real. tá É, tá amanhecendo Que bonito o céu, né? Aqui. Deu alumínio. Left control. O já tá até agora lá. Acho que era interessante de tentar... Uma vila. Tem várias coisas pra lá. Dele é só uma folha. É 10 minutos, né? Pra passar a noite. É. Amanheceu. E acabei de ver que tem uma montanha gigantesca ali. E isso ali é. Me suspeito que vai ter água ali, né? Que é bem provável. O bom 17 chegou mais cedo aqui, né, galera? E eu. Achei essa maçã aqui, que foi naquelas flor aqui Naquela coisa de verde É onde tem essa maçã e eu descobri o que é aquele negócio É pra você fazer um Scarfolding um scar aqui, ó Tá ligado? E acabei de ver várias ovelhas ali Que vai ser meu alvo E assim que eu pegar elas, já vou fazer minha primeira casa Vai ser naquele bioma que tem as gramas diferenciadas aqui em queimadas Que é o bioma que tem elas e como vai estar aqui próximo, talvez nossa segunda base seja em cima dessa montanha. E com certeza tem mod que tem algum jeito de teleportar lá pra cima, ou eu simplesmente usei waypoint. Acho que é mais fácil. Eu já falei pra vocês que eu já joguei HG uma vez? Mas é, tipo, não é uma coisa tão surpreendente, eu joguei, joguei, porque só vou jogar. E eu fiquei em sétimo lugar e meus dois amigos que estavam jogando comigo morreram logo no início. Que mal feliz. E eu acho que o jogo crashou daquela leva crachadinha. Então, tipo, é, eu jogo era chutando, como vocês viram aí nesse vídeo, que eu cansei, tipo, eu pensei assim, ah, não vou. não vou gravar. Mas eu, tipo, eu construí nossa casa, só que eu não fiz em timelapse, que, tipo, a casa inicial, não tem nada demais, não tem o que. Não tem muito o que mostrar. É, eu construí ela, descobri, tipo, uns blocos novos é, que eles usavam, mas que não combinasse, eu queria tentar usar os blocos dos mods, né? Mesmo que não fossem bonitos. Mas aí. Três. Dois Um E Uau Olha só que Feia Mas eu descobri esse assim, aqui Que tem essa porta de vidro Achei ela da hora E Ah Eu quis fazer tipo uma porta assim Tipo Um Uma janelinha assim De madeira por fora Aí depois eu descobri que tem A trapdoor de vidro Mas aí eu tava com preguiça De cozinhar mais vidro Pra fazer a janela de trapdoor também descobri isso aqui, ó. Aí você consegue fazer as coisas. Eu não deixei isso junto, porque, tipo, fica muito junto. Olha aqui. Mas, tipo, eu vou precisar disso agora. Ó, ah, fica, tipo, um... Alguma coisa. Aí ah, fica bonitinho. Ah, até que fácil de fazer. Faz esses blueprints no próximo episódio. A gente faz isso. Meu Deus, tá de noite! Ah, esse aqui que eu tentei usar é o A gente vai teleportar, mas precisa habilitar cheat aí. Ah, não quero fazer isso. Que a é fornalha com os vidros e no próximo episódio também. Eu vou brigar nossa fornalha Daí, é basicamente, ah, e também já me preveni aqui da fome. Coloquei aqui umas galinhas, mas daqui a pouco vou ter que aumentar. Ah, ótimo, tava esperando isso aqui. Isso aqui crescer, que eu coloquei ela pro lado de fora. Basicamente, esse foi o vídeo. No próximo episódio, a gente já tem nossa base. No próximo episódio, a gente vai tentar. Min é, vou minerar em, provavelmente em live. Lá pro final de semana, né? Esse vídeo tá sendo postado na quinta ou na sexta, eu não sei. Eu vou ver depois o que eu vou postar. E no final de semana, eu vou fazer live minerando. E só isso, mas aí o um negócio que não vou. Tá, no máximo eu faço umas uma ferramentas de ferro, mas só isso. Aí vai ser é isso. A gente vai minerar pra caraca no, no final de semana. E então é isso: pra fazer umas armaduras em live. Isso tá lá na Twitch. Então é isso aí. E tchau, obrigado.